Quem é você? Eu não sei quem eu sou. E às vezes eu acho que você olha pra mim e fica triste de ver a bosta que eu sou. Que eu me tornei. Eu já quis sonhar. Acreditar em mim, acreditar que o mundo também foi feito pra gente como eu. Mas não aconteceu. Às vezes eu fico pensando. Será que eu sou gente? Porque eu mesma duvido. Oi, gente, meu nome é Débora. Esse texto que eu acabei de falar foi um texto que eu escrevi em uma época muito difícil da minha vida. E eu queria contar uma história, assim, bem pequena da minha vida. Eu sempre tive uma relação meio esquisita, assim, com a comida. O meu maior medo sempre foi a solidão. Então eu quis dar uma solução para se caso ela chegasse. E aí eu coloquei todas as minhas fugas da solidão na comida. E com o passar do tempo eu percebi que isso era algo que não era saudável, sabe? E quando eu tinha 15 anos eu estava no grupo de amigas e todas as minhas amigas eram muito magras. E aí um dia a gente foi trocar de roupa e a minha amiga virou para mim e falou, credo, que buchão. E eu guardei aquilo, né? Mais para frente, assim, quando eu tinha 18 anos, é, eu, eu ia num evento e uma amiga minha falou para mim Amiga, toma laxante para você caber no vestido E aí eu acatei aquela ideia dela, né? E foi quando eu experimentei um pouco da bulimia na minha vida é, Na época eu não tinha consciência é, que aquilo era um transtorno psicológico mesmo, sabe? Com um o tempo passou e aquilo acabou na minha vida. Eu cortei a, a minha relação com o laxante, mas com a comida não. Então eu cheguei numa época de muito estresse, muita ansiedade e eu engordei bastante. E aí foi quando eu percebi mais ainda que a minha relação com a comida não era saudável. Então eu procurei uma terapia, procurei ajuda e descobri que aquilo era uma compulsão alimentar e que eu descontava todas as minhas emoções na comida alegria, tristeza, sei lá paixão tudo, tudo que me vinha de emoção eu tava ali com a minha companheira fiel, a comida fiquei com sobrepeso e enfim, muitas coisas aconteceram, quando eu me peguei mesmo dentro de um buraco sozinha eu e a comida é, muito triste, muito estressada tendo crise de ansiedade e continuei fazendo a terapia, mas eu vi que eu estava com depressão, né? E aí eu resolvi realmente assim enfrentar todos os problemas na minha vida. Porque quando a gente não enfrenta e dá um basta na dor, ela vai continuar para sempre com a gente. E foi um processo muito dolorido, assim. E eu queria dizer que eu te entendo. Eu sei muito bem o que é você estar dentro de um lugar, olhar para um lado para o outro e não ver um, uma brechinha assim de luz. Mas eu pedi muita muito a força de Deus para ele para eu continuar caminhando e fazendo alguma coisa mesmo que eu não encontrasse nenhuma brecha de luz né? e Deus ele foi a luz que eu precisava para realmente iluminar todo toda a minha vida é, os cantinhos mais escuros do meu coração e do meu ser enfim hoje eu não tô mais com depressão recebi alta do psicólogo foi um tempo muito bom também de crescimento muita dor mas foi um tempo de muito crescimento e todas as coisas que eu escutei, é, essa coisa que você não se encaixa no mundo, que você queria sonhar e acreditar que o mundo também foi feito pra gente como você e tal, e que a gente nunca se encaixa, eu só percebi quem eu era mesmo quando eu me entreguei a Deus, sabe? Então, tudo que não se encaixava dentro do padrão, hoje serve pra abençoar a vida de outras pessoas, e hoje eu sou artista e e é isso, eu só queria dizer que não desista de você. Pode não ser muita gente, mas existe alguém nesse mundo que te ama e que quer você aqui. Sabe, Que quer é você aqui vivo.